A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com Debate 104. Minha gente querida. Muito bom dia, que Deus nos abençoe e nós estamos aí nesta sexta-feira com mais um debate. Lembrando que o debate vai ao ar todas as sextas-feiras neste horário com reprise aos domingos. O tema do debate de hoje é como ter comunhão com familiares que não professam a mesma fé. Esse é o tema do dia aí, ó. Esse é o tema do dia. Então, como ter comunhão com familiares que não professam a mesma fé. Nós vamos falar sobre esse tema, os pastores já estão conosco aqui, você fique ligado porque é um tema muito importante. A sua participação pode ser com mensagem de texto pelo 999610104. Departes 104. Conheça os pastores convidados. Nós vamos conhecer agora os pastores que foram convidados para este debate Está conosco aqui, pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos A paz, pastor Charles, muito bom dia para o senhor Paz do senhor a todos os ouvintes da rádio Esses dois vasos preciosos do senhor que eu só encontro quando eu venho nessa rádio E que Deus possa estar nos inspirando, né? Nessa manhã, para a gente ser boca de Deus, Tony também o Senhor possa estar te abençoando E que a gente prossiga para o alvo que foi colocado diante de nós Porque isso é que dá sentido à nossa vida e à nossa existência Deus abençoe a todos A pastora Isabel Rodrigues, da 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular Que é no Santos do Morro 2 A paz, pastora, bom dia Bom dia, a paz seja convosco Amém. Amém. Que alegria, né, poder estar aqui novamente, já com muita saudade do Pastor Charles, muita saudade do Pastor Luiz Fernando, né? A gente estava vindo aos debates com outros pastores e Sim. hoje essa oportunidade de revê-los, né? E um bom dia muito carinhoso para todos aqueles que têm nos ouvido, tá? Eu agradeço todos vocês que sempre mandam mensagem, não dá para mencionar nome porque é bastante gente, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem aí acompanhado o debate da Santa Igreja. Nós estamos recebendo também, para formar esse time ou esse trio, o pastor Luiz Fernando, que é pastor da igreja presbiteriana do bairro Floresta. Paz, pastor, bom dia para o senhor. A paz, Tony, bom dia. Graça e paz a todos os ouvintes. Deus é sempre muito bom ter a, a bênção de um novo dia com a misericórdia já renovada sobre nós. Aleluia. E Aleluia. aí ter um encontro com um gentleman, que é o reverendo Charles. <risos> a personificação da simpatia, da humildade e de uma mulher de Deus, que é a pastora Isabel. Amém. Eu vou falar mais o que, meu irmão? Só vou beber da fonte e vou sair daqui transbordando da paz do Espírito e do poder de Deus e rogar aos céus, que os ouvintes nesta manhã... Sejam tremendamente abençoados pela palavra Aleluia. de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Glória a Deus. Nós vamos pedir ao pastor Charles Smith para que faça uma oração no início do debate. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós aqui estamos, como teu servo colocou, desfrutando da misericórdia do Senhor e da tua fidelidade Amém. que se renovaram sobre nós neste dia. Amém, Te rendemos graças pela tua presença na nossa vida. Glória a Deus. Senhor, que o nosso coração seja um coração sempre disposto a obedecer o Senhor em todas as áreas Sim, da nossa vida. Querido porque nós sabemos que os altares que são levantados no caminho da obediência, destes o Senhor se agrada. Aleluia. Fica conosco nesta manhã, nos inspire, Senhor, Fica para podermos estar sendo usados na sabedoria que vem do alto, que está disponível a todos aqueles que creem no seu santo nome. Sim. Fica conosco, nos dê, Senhor Deus, a tua sabedoria. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. 104 FM. 104 FM. Vamos lá então, dar início ao debate neste final de semana aqui pela 104.9, a Rádio do Povo de Deus. Você que nos acompanha também pela internet, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Como ter comunhão com familiares que não professam a mesma fé? Eu devo me afastar ou me aproximar ainda mais Para tentar reverter esta situação Pastor Luiz Fernando Qual é a opinião do senhor sobre esta primeira pergunta Abrindo o nosso debate Pois bem, Tony, hoje Nós estamos diante de um assunto bem interessante Contudo para os tempos que estamos vivendo Os nossos dias Um tanto quanto controverso Porque... Mudou-se muito o conceito de família, né? família é tudo aquilo que tem vínculo entre um homem, uma mulher e filhos. Isso é a constituição de uma família, uma instituição divina, criada por Deus, como meio pedagógico para nos ensinar a nos relacionarmos não somente com Deus, mas relacionarmos uns com os outros. E quando nós falamos de comunhão, a comum união entre partes se torna muito difícil quando nós pensamos na essência da palavra comunhão, como o pastor Charles já disse aqui um pouco antes da rádio estar no ar, como você manter a associação entre luz e trevas. Então nós precisamos aqui fazer algumas colocações necessárias para um bom entendimento. Eu, eu pelo menos estou percebendo que o sentido da palavra comunhão foi colocado aqui, é visando justamente sermos sal, sermos luz, de podermos dar exemplo, de podermos ser um referencial Para que aqueles que ainda não professam a sua fé no Senhor Possam identificar em nós que professamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo Alguém que possa ser seguido, um formador de discípulos Então esta comunhão ela vai se dar por meio de relacionamento Sabendo diferenciar a prática do pecado, ou seja, não apoiar, não concordar, não referendar aquilo que a pessoa vive na sua praxis pecaminosa, mas justamente poder dar o exemplo como Cristo deu e aplicar aquilo que são princípios imperativos de mutualidade, perdoar, amar, orar, suportar, ajudar, servir para que essa pessoa encontre nesse relacionamento saudável aquilo que é o Evangelho. E aí nós precisamos lidar com uma verdade. O mesmo Evangelho que salva é também o mesmo Evangelho que condena. Então, quando nós estamos envolvidos nessa questão de relacionamento, nós estamos engajados para que possamos fazer com que esta pessoa veja a palavra de Deus se manifestando através das nossas atitudes. Eu penso que igreja é ser para fora, então nós não nos afastamos, mas nós nos aproximamos com o propósito de que resplandeça a glória de Deus através da nossa vida, e isso é uma grande responsabilidade. Porque implica no nosso testemunho, implica no nosso comportamento, as palavras que nós utilizamos, os pensamentos que temos a respeito e, principalmente, atitudes. Não adianta dizer que ama, mas quando a pessoa mais precisa de um momento, a gente se afasta. Talvez esse é o um momento que, com humildade, você encosta e ora pela pessoa. Não é aquela questão de... Às vezes, uma ação tão persuasiva em que a pessoa passa até uma certa ojeriza do que é o verdadeiro evangelho, mas uma evidência muito clara do que é amor. Eu tomo, por exemplo, aquilo que Jesus disse, que seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos se amarmos uns aos outros. Se a Bíblia diz que eu devo orar pelos meus inimigos, se a Bíblia diz que eu devo ter paz no que depender de mim, paz para com todos... Eu vou buscar viver o melhor relacionamento possível com qualquer que seja essa pessoa. Seja aquele que professa a minha fé, seja aquele que é contra a minha fé. Cabe a mim amar, mas não cabe a mim praticar a mesma coisa que ele pratica. Penso eu desta forma. Assim a gente consegue reverter um pouco desse distanciamento que às vezes se fica, porque muito está ligado ao comportamento do indivíduo o evang... se formos observar desculpa de alongar Sim. aqui mas nós não vemos Jesus somente dentro da sinagoga uhum. nós não, não vemos Jesus somente entre doutores da lei Jesus estava praticamente lidando com a, a escória da sociedade judaica e o que, que ele fez com estas vidas impactou de tal maneira que o Espírito de Deus transformou estas vidas eu creio que devemos nós fazer o mesmo Pastor Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana do Bairro Floresta, fazendo a sua colocação sobre a primeira pergunta aqui no debate. Pastora Isabel Rodrigues, e a senhora, qual é a opinião e a colocação da senhora sobre o devo me afastar ou me aproximar ainda mais para tentar reverter essa situação, hein? Tá, já, já, já vou estar tá falando, mas Tony, a única certeza, convicção que eu tenho hoje é que eu tô entre duas enciclopédias bíblicas <risos> Pensa em dois poços de conhecimentos Estão ao meu lado Então com certeza eu vou aprender muito aqui hoje né? Mas veja bem é, Pastor Luiz Fernando já foi ali né? muito feliz na fala dele E lá em Mateus 5 fala sobre isso Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo O sal é aquele que dá o sabor, né? que dá o tempero né? principal, uhum. então se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos dando testemunhos de cristão, né? Pastor Charles falou antes aqui de começar o debate sobre a luz e as trevas, né? Então, nós somos a luz no mundo, a gente não pode ficar escondido. A gente tem que estar tá sempre falando Mesmo no meio dos nossos familiares Sobre Jesus Mas o principal não é só o falar É o nosso testemunho Porque através das nossas ações Através do nosso comportamento Que vai gerar essa comunhão Eu tive é, agora recente Algo que nossa, encheu meu coração eu tenho uma família que é a minha família também do coração, tá? E eu passei um dia com eles. E eu tô percebendo que antes do almoço, eles entravam num cômodo. Entrava um, saía, depois entrava outro, saía. e falei, o que, que esse pessoal tá fazendo, né? Eles estavam bebendo. Mas em respeito a mim, ninguém bebeu na minha presença. Eles iam lá e revezavam, não ia beber, sabe? Até que quase na hora de vir embora, que eu percebi o que eles estavam fazendo lá dentro. Falei, do cheiro também, né? Sim. Mas nenhum momento beberam. Quer dizer, e eles são a família, eu sou a do coração, né? Mas olha. Onde eu falo que a base é o respeito. Se tiver o respeito, a comunhão com certeza ela vai ser gerada sim. Mas tem que haver esse respeito. Por quê? Quando não professam a mesma fé que a nossa, o que, que acontece? Começa a acusação. Quando você tem um problema. Uai, cadê o seu Deus? Não, não? Quando você passa por uma dificuldade Ah, fica tranquilo, seu Deus resolve Eu chamo isso de acusação Porque eles Sim. usam né, a nossa fé para nos agredir quando nós temos problemas Como se o, o cristão fosse né, impassível de problema. Nós somos todos nós sujeitos a problemas Agora, a maneira que a gente se comporta é que é a diferença. Então, eu acredito que o respeito e o nosso testemunho é que fará com que a gente consiga viver em comunhão com os nossos familiares que não professam a mesma fé que a nossa. Como ter comunhão com os familiares que não professam a mesma fé é o tema do debate. Você está acompanhando pelo Facebook. Pela 104, a Rádio do Povo de Deus. Nós já tivemos aí o pastor Luiz Fernando fazendo sua colocação, a pastor Isabel Rodrigues. E agora nós vamos ouvir o pastor Charles Smith. O que, é que ele pensa desse tema, dessa pergunta, né, pastor? Olha, eu estava discutindo com os meus colegas aqui que comunhão à luz da Bíblia só é possível existir entre os filhos da luz, porque não existe comunhão entre os filhos da luz e das trevas. Se a gente partir para a definição do que seja comunhão na língua portuguesa, sintonia de sentimentos, do mesmo, da, do mesmo modo de pensar, sentir e agir. Identificação. Eu creio que quando nós nos convertemos, o nosso campo de treinamento é a nossa família. Porque vai ser exatamente no ambiente doméstico Verdade. que todas as virtudes do evangelho vão ter que ser testadas. Né? se eu me converti ou não. Porque a grande questão é o seguinte, quando você se converte, você vai ter que se posicionar em favor da verdade do Evangelho. E isso vai criar conflito, sem dúvida alguma, com aquela bagagem, aquela raiz cultural da minha família. E, e Jesus falou algo, que está lá em Lucas, para a gente poder aquecer esse, esse debate, Jesus falou o seguinte, tá? em Lucas 12, versos 52 e 53, ele disse assim, olha, De agora em diante haverá cinco em uma família, todos divididos uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Estarão em litígio pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, quando você se posiciona a favor da verdade do Evangelho, né? Que liberta, que cura, que salva e transforma, nosso campo de batalha começa dentro da nossa casa. E Jesus falou isso por quê? Porque nós vamos sofrer oposição, perseguição... Né? Então, às vezes, as pessoas ficam decepcionadas porque elas se convertem e, de repente, aqueles que deveriam enxergar esse processo de mudança são aqueles que se recusam a fazer isso. Então, é, é, quando nós nos convertemos, eu acho que nós vamos enfrentar duas situações diferentes. Cegueira espiritual, porque só Cristo tem o poder de trazer luz à nossa mente para nos fazer enxergar a nossa real condição, né? Antes do processo de conversão, de pecadores que precisam de um salvador. E nós vamos lidar também com incredulidade, né, gente? Nós temos que lembrar que quando, lá em João 5, está escrito que nem os irmãos de Jesus criam nele. Verdade. né? Então eles só passaram Verdade. a crer em Jesus depois da ressurreição dele. Então, eu acho que o olhar de empatia, ele nunca pode nos faltar. Isso independente se é um, um parente, alguém que carrega o mesmo sangue do que eu, né? Mas também qualquer ambiente que eu estiver. Então, eu acho que pra, isso chama maturidade. Nós precisamos entender que quando nós somos libertos né, no processo de conversão, a nossa luta vai começar dentro da nossa casa. Miqueias fala algo em relação a isso Também no capítulo 7 verso 6 né? Quando ele diz assim, ó, os inimigos Do homem serão sua própria família Então eu acho que a gente tem que Discutir isso no bom sentido da expressão Lembrando que existem Diferentes realidades Agora Jesus falou algo que nós precisamos Entender, nós temos que dar o testemunho Nós temos que ser uma Referência e uma boa Referência em qualquer lugar Que nós estivermos é. Mas sempre lembrando que o nosso campo de treinamento é um ambiente doméstico. E aí nós vamos entender isso aqui para um casamento, né? Às vezes a esposa se converte, o marido não se converte e vice-versa. Às vezes o filho se converte, mas os pais ainda não experimentaram o processo da conversão. E tem uma outra realidade que eu acho que poderia entrar aqui. Nós estamos colocando de familiares que não professam a mesma fé, uhum. mas isso vale para aqueles que um dia professaram e se desviaram. Sim. Né? Também. Como lidar nessa situação com alguém que um dia esteve na presença de Deus, esteve na igreja, junto conosco, e que de repente vai se distanciar Sim. da verdade que liberta, vai se distanciar Sim. do Senhor, né? Aí nós vamos começar a entrar realmente Num ringue de batalha espiritual Mas sempre lembrando Que maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Amém. Amém. Meu Deus. Pastor Luiz Fernando que quer fazer uma colocação? Não, o, o, a apresentação que o, o, o reverendo Charles Fez ali é muito uhum. interessante de nós pensarmos Porque é, essa, essa Desassociação entre luz e trevas Nós temos que entender Que ela não parte de uma ação humana Mas é uma hostilidade que ela vem da parte de Deus. O teólogo Abraham Kuyper, ele sempre dizia isso, que esta hostilidade vem porque não tem como haver comunhão entre os filhos das trevas e, os filhos. e a, os filhos da luz, entre os filhos da serpente e a linhagem messiânica. Porque são pensamentos diferentes, são corações voltados para situações diferentes, e muitas vezes dentro da própria família, tais coisas acontecem. Basta lembrar que o primeiro assassinato Entre os seres humanos Aconteceu irmãos. dentro da, <risos> família. Família. da família Um irmão matou a um outro irmão foi Então, nós. por isso que a colocação do, do, do, do, do pastor Charles Foi de uma sabedoria imensa Porque a sua família é o seu campo Não adianta você cuidar das coisas de Deus se Você não cuida da sua própria Exatamente. família Exatamente. Então nós estamos lidando aqui Com, ao mesmo tempo, antagonismos de um coração transformado pela ação de Deus em nós e tendo a necessidade de justamente brilhar naqueles que estão em meio às trevas. E o pastor... Seja de qual origem for, e familiar outra coisa ou não, que o pastor Luiz Fernando colocou é verdade. E a gente precisa entender isso, né? O monopólio das virtudes. A gente, todo mundo é levado a crer, Tony, que quem está na igreja, nossa, é um ser humano perfeito. E nós encontramos Sim. pessoas que estão fora da igreja, que tem um caráter muito melhor do que aqueles que estão dentro da igreja, né? Então, eu estou falando aqui de afinidade. Sim. Porque, vamos colocar nossa conversa, nós estamos falando aqui de convergência e divergência. É fácil eu sentar aqui e conversar com a pastora Isabel, com o pastor Luiz, com você, porque nós temos afinidades, né? Nós temos interesses em comum. Qual, quais são os nossos interesses em comum? Chegar no céu. Estamos sujeitos à mesma palavra, ao mesmo processo, sendo moldado pelo oleiro. Agora, as divergências, nós precisamos entender também como é que Deus vai me tornar um ser humano paciente nos conflitos. É na hora que eu que eu, que eu experimento que é viver em conflito com alguém é. é que a paciência vai ser trabalhada em mim, não é? Como é que eu vou amar alguém que pensa tão diferente de mim? Se for alguém fora da minha família é fácil eu sair fora dessa pessoa, eu me esquivar eu dela. Também. Agora quando eu acordo com ela, eu convivo com ela, nós frequentamos o mesmo espaço, nos sentamos na mesma mesa, aí nós vamos entender o que que é amar. Aquele que pensa diferente, que sente diferente e que age diferente. E eu acredito nisso que o pastor Charles está falando, de uma forma assim, 100%. Sabe por quê? Se Deus estiver usando nessa situação para forjar o caráter da pessoa, sim. Né? daquele que se converteu, daquele que está no Senhor e alguém da família não está, Deus pode estar sim trabalhando nessa situação trabalhando na paciência, você no quer amor. ser crente? Eu vou te ensinar, você quer ser crente? Então eu vou te ensinar o que é ser crente, tá? Você vai ter que relevar algumas situações, você vai ter que aprender a se calar em algumas situações, você vai ter que aprender a amar, porque agora que você é crente, você está conseguindo ver os defeitos dos outros, não é? Não é? Agora que você está do lado de casa, você está conseguindo ver. Então não é apontando os erros deles que você vai trazê-los para mim, não é. Pelo contrário, o pastor Chaves foi, né, bem enfático ali. Ah, é usa mando. E vou colocar uma coisa aqui que já que eu estou com dois suporte técnico e é assistência <risos> universitária, <risos> eu, eu tenho, né, isso é um pensamento meu que amar é obrigatório, conviver é opcional. Tem algumas pessoas que nós vamos ter que aprender a amar à distância Para se criar um ambiente de respeito, um luto Eu vou deixar só uma passagem de Jeremias 12, 6 Que a gente lê essas coisas e fica meio assustado Olha o que está que escrito Pois até os seus irmãos e a casa de teu pai Estes mesmos agem com perversidade para contigo Eles mesmos gritam intensamente contra ti não confies neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Então nós precisamos entender que às vezes amar não é viver grudado. Nós podemos e devemos amar a todas as pessoas, mas às vezes nós vamos ter que aprender a amar à distância, para a gente conseguir manter um mínimo de respeito mútuo. Né? porque como o pastor Luiz Paulo escreve isso em Romanos 12 né? enquanto em vós tem de paz com todos os homens né? a lei é essa então amar é obrigatório mas conviver às vezes é opcional agora gente como, como cristãos, qual que é a postura que a gente deve adotar para que um, um familiar desviado volte aos caminhos do senhor, o senhor quer concluir aí pastor Não, Luiz Fernando? até dentro dessa pergunta mesmo Tony, uhum. que você está colocando é, me veio aqui à memória um, um princípio que Deus estabeleceu no início patriarcal. O Senhor voltou-se para Abraão, né? no caso Abraão ainda naquela época, Sim. e disse a ele, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, parentela. e vai para a terra que eu te mostrarei. Hum. Abraão sai da terra, mas ele leva consigo sua parentela. Sim. E no decorrer do caminho, Deus usa isso para forjar o caráter de Abraão, para moldar a vida dele, e sendo Deus onisciente, sabia que as consequências que aquilo traria. Nós vamos ver que pela jornada, há uma desavença entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E lá na frente, depois, há um juízo de Deus sobre as terras que Ló optou escolher, foi escolha dele ir para aquele lado, e agora Abraão se coloca ali como um intercessor. E Deus começa então a lhe dizer, se houver um justo sequer, eu vou poupar. Sim, e né? por amor a Abraão, por aliança a Abraão, o Senhor envia os anjos para poder livrar Ló daquela situação. E a gente percebe as consequências... De toda aquela ação que lá atrás Deus havia advertido. Nós vamos ver que os filhos netos, que é uma coisa muito louca, os filhos netos de Ló, tornam-se os Moabitas, da filha de Ló com, com o pai, vêm povos que se tornam inimigos da linhagem messiânica. Laços de parentesco. Mas no entanto, nós vamos perceber que Abraão ele tem o sentimento de se colocar diante de Deus e até usado. Senhor, se 40. Senhor, se 30. Isso. Senhor, não fica com raiva, não, mas 20. Deus. 10. Verdade. Aquela posição de interceder. Verdade. Então, quando nós temos muitas vezes algumas situações que nós devemos adotar destes que se desviam, é de orar, é de colocar diante de Deus. Porque não está em nós nenhum argumento persuasivo para transformar qualquer pessoa de dentro para fora. Sim. Esta ação ela é do Espírito Santo. Mas, me perdoe, eu, é meu pensamento, tá, irmãos? Eu vejo que como igreja nós temos sido muito negligentes na prática da oração. Quando nós paramos para pensar nesse quesito... Às vezes, como brasileiros, nós temos falhado muito por não orar devidamente pelas autoridades constituídas. A Bíblia fala que isso é bom e agradável. Isso nos trará a vida mansa, tranquila. Esse exercício da piedade pode muita coisa transformar. Mas nós, muitas vezes, entendemos o quê? Que a nossa postura é justamente de quê? Que queime lá no fogo do inferno. Para que é que escolheu fazer isso? <risos> Não está em nós juízo sobre nada e sobre ninguém, mas nós estamos aqui para resplandecer esta bendita graça que nos alcançou. Não Aleluia. é mérito nosso, mas é dádiva de Deus, expresso em amor. Jesus sendo levantado naquele madeiro, crucificado, ultrajado, vilipendiado, escarrado, cuspido açoitado, violentado da sua máxima forma ali, como sendo um Deus, em forma humana, a sua primeira palavra é, pai, perdoa-lhes, porque não Sim. sabem o que fazem. Após ser confrontado pelos doutores da lei, o sumo sacerdote, se é Deus, desce daí, e então creremos, e às vezes as pessoas estão nesta ação, de ver que alguém, às vezes, esfria na fé, apostasia. A gente tem que lembrar, se alguém está de pé, veja que não caia. Nós estamos precisando viver muito mais fraternidade cristã, amor cristão, Isso. exercício maior da piedade, do que simplesmente termos uma postura de julgar alguém. A, o Evangelho de Mateus nos fala que se alguém é tomado de alguma falta... E as coisas vão tomando processo, você tenta, não consegue, leva testemunho, não consegue, o ato se torna público, não consegue. Aí Jesus fala assim, trata como gentil e publicano. Tem alguns que interpretam a exegese desse texto como alguém que deve ser expulso do meio. Eu tenho uma compreensão que tratar gentil e publicano é você evangelizar. Porque essa pessoa nunca de fato entendeu o que é o evangelho da salvação. Qual é o ministério de Cristo na Terra veio para doentes e não para os sãos. Então, acho que tem faltado muito a gente exercer misericórdia. Tem faltado muito a gente ser mais gracioso com aqueles que estão tomando por esse caminho. Agora, se ele vai a passos largos para viver no lago de fogo e enxofre, a salvação pertence ao Senhor. Se nós tivermos a graça... E a benevolência de Deus e sermos instrumentos na vida de alguém para que essa pessoa se reconcilie com o Senhor, não foi o que aconteceu conosco? Dar é melhor do que receber. Então eu penso que é como o pastor Charles disse, às vezes a questão da convivência é porque não vai conseguir ter essa comunhão mesmo, porque nós queremos a glória de Deus. A pessoa quer sua glória própria, ela quer o seu benefício próprio. Isso nunca vai acontecer. É interessante que o apóstolo Paulo, tratando sobre a questão bem íntima de, de família, que é quando lá no capítulo 7 de Coríntios ele trata sobre casamento, ele diz que a parte que está no Senhor santifica a outra parte que não está. Vida, exemplo, testemunho, oração, pagar um preço que nós temos para que a misericórdia do Senhor assista. Aquele que precisa. Eu penso que igreja nunca deve se afastar de pecador. Sim. Ela deve ser o local que acolha. Agora, tratar pecado como pecado. Esse é o ponto. Mas eu vejo aí algo muito interessante. Isso tudo que o senhor falou, essa prática aí, se chama cuidado. Mas para se cuidar, tem que ter trabalho. Uhum. E tem muita gente não querendo trabalhar. É o preço é alto, tem que trabalhar muito para ter trabalhar? esse cuidado é ou não é? e muitas vezes ninguém tá querendo todo esse e outra, né? eu, eu acho assim pastor Luiz Fernando tá falando de algo olha, tem gente que é chato demais gente, a pessoa tá lá pecando tá no erro, satanás tá batendo palma, Meu irmão né? a pessoa, Mas, a pessoa desviou você chega assim, Jesus vai voltar eu vou subir e você vai ficar ela já sabe disso é, é, quando o pastor Luiz Fernando está falando da questão do amor fraternal, né? Hebreus 13 trata muito bem isso quando diz assim, ó, lembra-se daqueles que estão aprisionados, encarcerados como se vocês estivessem encarcerados eu vejo que toda pessoa que ela, ela, ela não foi alcançada pelo evangelho, ela está presa nas suas mentiras é. não é? é? nas suas ideologias é naquilo que ela aceitou como uma verdade que não é uma verdade para a sua vida o autor aos hebreus ele ainda diz assim olha lembre-se daqueles que sofrem maus tratos como se vós estivessem sendo maltratados e outra para a gente adiantar é, não crie expectativa eu acho que às vezes nós nos frustramos porque nós criamos expectativas de quem ainda tem sua mente aprisionada pelo inimigo então naquele momento aquela pessoa seja a esposa o filho seja o marido, o sobrinho o neto, né? essa pessoa ela não tem condições de retribuir o que eu estou fazendo por ela. Todo o afeto, a dedicação, o esforço, o carinho, porque a gente cria esse tipo de expectativa. E é claro, isso começa dentro da nossa casa. Né? Mas alguém que está aprisionado mentalmente, espiritualmente, com seu coração obscurecido pelas trevas, ele não tem condições, essa pessoa não tem condições de retribuir nada. Então eu faço, não é por ela. Mas por aquele que me comissionou, por aquele que me chamou. Porque se a gente colocar isso no, no, baseado, né? Eu vou fazer, se o outro fizer por mim, a gente não faz nada. Né? Por, por isso a, a palavra diz que é melhor dar do que receber. Então eu dou aquilo que eu recebo daquele que é o manancial de águas vivas na minha vida. O senhor falou algo aí muito interessante. Eu tive um, um, uma membro na minha igreja... E ela saiu, não quis mais, saiu, se mudou também do bairro E quando um dia conversando com ela, ela me disse assim Ah, agora eu sou homossexual, eu decidi viver com uma outra mulher Falei, seu coração é seu mestre, você escolheu assim, você já sabe as consequências disso né? Ah, mas eh, antes de eu morrer, olha o pensamento da pessoa antes de eu morrer, eu me arrependo das minhas atitudes pecaminosas e você uhum. salva eu falei, quem disse pra você que antes de você morrer, você vai ter tempo de se arrepender né, então quando eu tô pegando esse gancho no que o senhor falou não precisa agredir não precisa xingar, você vai pro inferno ela sabe que vai pra que você criar tristeza certeza, sabe, é, a, a, a, é furar a pessoa ali, a palavra é essa, né, você chega ali, não, se você não conseguir essa mudança com amor, cuidado, aquilo tudo que o senhor falou, né, orando, falando, acompanhando, você vai conseguir, ferindo. Eu acredito... Olha, e, e provérbios Não. 3, né? É tão interessante quando fala, filho meu, obedeça os meus mandamentos. Ata-os, né? Ao teu pescoço. Isso. E escreve-os na tábua do teu coração. Porque isso vai trazer o favor diante de Deus, o favor diante dos homens e a boa reputação. Então a palavra diz, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu no próprio seu entendimento. Próprio. Então, a gente já tem, né? Eu falo que o nosso problema, Tony, ainda, a gente, nós precisamos pedir a Deus é um coração obediente. É a única coisa que o Senhor pede no Antigo e no Novo Testamento. O que, que Deus sempre pede para nós? Obediência. Obediência. Se nós obedecermos, né? É, eu estava falando isso na nossa reunião de oração quarta-feira, eu falei, o nosso problema é que a gente viola os princípios de Deus porque nós queremos a bênção pela bênção. Né? Então o nosso esforço é para a gente ser abençoado eu, eu quero algo de Deus Não, eu tenho que querer a Deus Não é algo que ele vai me dar uhum. Então quando eu persigo os princípios de Deus A bênção de Deus me persegue A bênção de Deus me alcança mas ninguém é feliz levantando altares no caminho da desobediência. Jacó é um exemplo mesmo. disso. Quando ele está fugindo mesmo. da sua casa, ele faz uma oração que parece oração de crente. Né? Oh, se o senhor me acompanhar nessa viagem, se o senhor me der pão, não deixar Isso. nada me faltar, eu darei o dízimo de tudo. Naquele momento ele estava atrás da bênção de Deus. Né? Se o senhor me der o que comer, o que vestir, um bom trabalho, um casamento, eu vou dar o dízimo de tudo. Dar o dízimo não tem nada de errado. Mas Deus está muito mais atento ao coração de quem devolve do que o dízimo em si mesmo. É, né? o ato, né? De, de, não de, tem de, nada de eu, errado. Não, de jeito nenhum. Mas, Mas é? eu acredito que resumindo tudo, está aqui em Salmo 119,97. Guardei para palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Mas quando então... ele chega, ó, só quando ele chega em quem ele vai enterrar os falsos deuses. E a Bíblia diz que em si quem já na terra de Canaã, ele edifica um altar e lhe chama o que? Deus, o altar de Deus, o Deus de Israel. Isso. Então vamos levantar altares no caminho da obediência. Não para receber a bênção de Deus. Porque tem gente que se casa para conseguir um green card nos Estados Unidos, não é? Viola um princípio para alcançar uma bênção. O que? Ah, eu quero ser um cidadão norte-americano. Não é assim, né gente? Casamento não é negócio. Né? Então não, não se alcança a bênção de Deus Desobedecendo ou violando seus princípios A ela gera a bênção Exatamente, aí a bênção de a bênção. Deus Ela nos alcança e nos persegue Amém, né? com certeza É Você está acompanhando pelo Facebook <risos> Pela 104, debate hoje Nós Caminha estamos com longe. a pastora Isabel Rodrigues Pastor Luiz Fernando, pastor Charles Smith O tema é como ter comunhão com familiares Que não professam a mesma fé O pastor Luiz Fernando E a princípio como é que a gente mantém firme a fé quando a família não apoia. Isso, não apoia os mesmos. Evangelho de Lucas, capítulo 14, separei aqui, versos 26 e 27, diz assim, Disse Jesus, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Nós passamos a fazer parte da família do céu quando estamos em Cristo Jesus. Nós passamos a receber todas as virtudes que homem algum é capaz de nos dar completamente que não venha do alto. Então, quando esse princípio que está estabelecido de viver a fé, ela tange muitas vezes os laços familiares, nós vamos perceber que são estes que nós vamos ser tratados, trabalhados, forjados. Nós vamos ter que ter alegria de passar em ser provado por aqueles que estão ao nosso lado diariamente para podermos manter íntegros e firmes, perseverantes, no propósito de glorificar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Então, manter essa fé firme só há uma maneira. Olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa Aleluia. fé, Jesus Cristo. Obviamente que dói você acabar tendo uma situação ali com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, com o próprio filho, talvez, por questões da firmeza e da postura em obedecer aos mandatos de Deus, nunca é fácil. Realmente é uma situação muito complicada. Mas nós estamos aqui para entender que mesmo que os da família, mesmo que pai, mãe, filho, tio, papagaio, periquito, mesmo que estes me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Glória a Deus. É muito interessante Maria. que Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele é o Ruiós. O grego trata né, o unigênito ali como Ruiós. Ele é o único filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas por causa do amor de Cristo por nós e pela sua obra redentora, nós nos tornamos como filhos de Deus, herdeiros de Deus, e passamos a ter a, direito a todas as heranças que Cristo teve. E é interessante que nesse princípio, o que se é estabelecido sobre nossas vidas, é que nós vamos viver justamente o grande exemplo que Jesus nos dá quando Ele ensina a orar, Pai Nosso. Ali, a síntese da verdade é que Ele deveria dizer, meu Pai, porque Ele é que é o Filho, mas Ele já nos ensina a orar, Pai Nosso. Esse é um relacionamento de intimidade, esse é um relacionamento que ultrapassa os laços terrenos e que alcança os céus dos céus, porque Deus se torna o nosso pai, se torna o nosso amigo, se torna o nosso companheiro, permanece fiel na nossa infidelidade. Então, meu irmão, se você tem passado por algum conflito familiar e isso tem atingido o seu coração, eleve seus olhos para os montes. É de lá que procederá o socorro para a tua vida. Aleluia. É de lá que Deus te capacitará para que você possa transformar, talvez, o contexto familiar da dissensão dos pensamentos, dos entendimentos, em um ambiente de paz, em um ambiente transformador. Ou, né, esperamos que, pela misericórdia de Deus, não seja assim, mas, de repente, você vai ser o instrumento para uma condenação Jacó se arrependeu dos seus maus caminhos Ele se tornou Israel de Deus E quando confrontado sobre o seu pecado E é interessante que no Val de Jabó que o Senhor pergunta qual o seu nome E ele é obrigado a confessar Jacó Porque quando ele estava diante do pai O pai perguntou, quem está aí? E a resposta dele foi o quê? Esaú. ele não disse, sou eu pai, o enganador que está passando a perna no Senhor. Mas lutando com Deus, ele é obrigado a confessar o seu pecado. E aí nós vamos perceber que do mesmo pai, da mesma mãe, nós vamos ver a linhagem messiânica preservada. E aí Gênesis é muito interessante nos seus Toledotes, que fala assim, e essa é a história de Jacó, e começa a narrar a história de José. E aí vem o êxito, e a gente vai vendo a preservação da profecia de Gênesis 3.15. Mas quando nós encontramos sobre Esaú a gente vê o povo de Edom, a gente vê aqueles a quem o Senhor abomina, filhos do mesmo ventre, mas que por propósitos divinos têm caminhos diferentes. Contudo, Jacó teve que voltar, pedir perdão a Esaú, se reconciliar e acreditar na graça de Deus que o conservaria, preservaria em vida para que a promessa feita a Abraão se perpetuasse naquela situação. Mas foi necessário a Jacó reconciliar com o seu irmão. Mesmo de toda aquela confusão, venda de de uma um engano da bênção, e... fugir, aquela situação, a mãe ama um, o pai ama outro. Problemas familiares que qualquer um de nós podemos vir a enfrentar. Mas a atitude é sempre estar com os olhos firmes naquele que nos sustenta e nos provê sobre todas as coisas, até nas adversidades familiares. Amém. E aí, pastor Isabel, a opinião da senhora? É, veja bem, aqui né, na pergunta diz, como manter firme minha fé quando a minha família não apoia? Você tem que ter apoio apoia de Jesus, né? Lá em Hebreus 11 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Você, você tem que agradar a Deus primeiro. Se você agradar a Deus primeiro, Deus vai mover o coração da sua família. E tem gente que ele acha... O senhor falou muito bem sobre a comunhão. Eu estava aqui analisando. Comunhão é comungar com algo, né? E a pessoa não comunga com a fé do outro. Mas lá em Colossenses 3, fala que nós temos que suportar. Então, que você comece suportando. Porque quando você começar suportando... É, é, as indiretas, as indiferenças, né? as cobranças, porque vai existir. Quando você começa a suportar, você já começa a conviver, que é diferente de comungar, né, Pastor uhum. Charles? Você começa a conviver. Quando você começa a conviver, o, o Pastor Fernando falou aqui muito claro, querido, quem traz o convencimento é a expedição, não somos nós, não. Agora nós temos que ter atitudes. Então vamos primeiro suportar, depois vamos conviver para chegar na comunhão. Quando chegar na comunhão, com certeza o apoio vem sim. Mas independente se tiver apoio ou não. Lá em Romanos 6,17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus Você tem ouvido a palavra de Deus? Ou a pandemia te levou para ver novela A pandemia te levou para ficar Vendo filmes Que não tem nada Da palavra do Senhor O que que é que tá em você? Você parou de igreja Na pandemia você... Eu conheço gente que Era dentro da igreja A pandemia veio hoje está no boteco Bebendo, eu, eu, eu, sabe, parece que tudo aquilo que aprendeu, se perdeu, mas cadê a fé, a fé ela vem por ouvir, volta para a igreja, vai ouvir a palavra de Deus para você se alicerçar, para você se fortalecer e para você ser o testemunho que a sua família procura que você seja, porque a sua família não vai acreditar em você se você não for ser testemunha. Ah, mas me atacam demais. Atacam mesmo. Eu tenho família, todo mundo que tem sabe que atacam mesmo. Mas e daí? Você tem que agradar primeiro a Deus. Quando você agradar a Deus, ele vai mover toda a sua volta. Né? Pastor Charles falou isso. Gente, é primeiro o Senhor O restante é Ele que vai fazer Então você tem que obedecer o que Deus está mandando A palavra não diz que é para você ouvir né? A palavra de Deus que você A sua fé vai ser fortalecida Então obedeça Se você obedecer Você não vai precisar correr atrás de bênçãos ela vai Exatamente. vir até você. E outra, né? né eu também penso assim, existe um tempo apropriado para todo propósito debaixo uhum. do céu. Eclesiastes 3 não fala isso? Numa vida de oração, o próprio Deus vai instruir qual é o tempo que você está vivendo no meio da sua família. Porque há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Isso. Não é? Boa. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então eu preciso desse discernimento, que só numa vida de oração contínua eu vou ter, pra eu saber o que, que eu tenho que fazer no meio da minha família, no seio da minha família, pra que Deus opere o um milagre. Porque há momentos em que nós vamos ter que falar, mas há momentos que nós vamos ter que ver, engolir, seco, Deixar no altar de Deus pra que Deus Isso. faça aquilo que só Ele pode fazer. Porque às vezes nós queremos fazer o que o Espírito Santo, só Ele tem o poder de fazer, que é de convencimento. Né, eu falo que quando todos nós passamos por isso, às vezes os próprios familiares não te convidam, né, para um almoço, para um churrasco, você é o excluído da casa. Mas Jesus é não foi e não desistiu. É e eu acho interessante que quando os discípulos todos fugiram na hora que ele foi preso, né, quando ele aparece lá na ressurreição para Maria Madre, assim ó, diga para eles que eu, eu vou encontrar com eles lá na frente, né, na Galileia. E qual foi a primeira coisa que Deus falou, que Jesus falou com seus discípulos, que todos pisaram no tomate na hora que ele mais precisou? Paz seja convosco. Então eu acho que sabe que nós precisamos muito de, dessa vida de oração para Deus trazer a nossa mente. Qual a estratégia que eu vou ter que adotar? E outra gente, não vamos ser aqueles crentes chatos, não. Você tem a oportunidade de assistir, o, sei lá, um filme do lado de um filho, é? de alguém que está desviado. Aquela é hora de você vir com bibliologia, né? te chamou para assistir o filme. De repente, um familiar chamou para você tomar um café. Não olha! É. No... Jesus está voltando. Eu vou, você vai ficar. Isso é hora de você tá falando. Aproveita o momento. Vai tomar um café. Vai reforçar o laço. Não é? uhum. A pessoa está tá abrindo uma porta ali. olha uma pra, brecha. Para pode você poder... poder. Exatamente. Exatamente. Aquele isso. não é o um momento do culto na igreja. Né? Então, peça a Deus Sabedoria para ele abrir os seus olhos e você entender naqueles tempos todos que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, qual é o tempo que eu estou vivendo agora para Deus fazer a obra no meio da minha família? Sim, pastor Isabel? É, né, eu achei interessante essa sabedoria que o senhor falou, e ela é fundamental, porque quando a pessoa te convida para o café, você fala, ei Deus, tá aí, ó, <risos> né? Aí a oh, como é que você está bonita é Jesus, querido, é Jesus, porque o troço está feio, né? E aí se Deus te proporciona isso, mas eu queria contar um testemunho aqui rapidinho sobre essa obediência, né? E sobre a bênção corre atrás de você. Uhum. É, eu tenho uma pessoa amiga do coração, é como uma filha, né? E eu precisava pagar uma conta de mil setenta reais e oito centavos. Eu não tinha esse dinheiro de jeito nenhum. Essa amiga falou assim, olha, tô mandando uma ofertinha pra você. Eu falei, que benção, minha amiga, tô chegando uma boa hora, obrigado, obrigado mesmo. Ela falou, não é muito não, mas eu espero que ajude a senhora. Eu falei, ai minha filha, vai ajudar sim, tal, tal, tal. Quando eu vi o valor, era o mesmo valor da dívida, até os centavo. Aí eu no meio da rua Duas horas da tarde Me mandam O valor Ah o boleto já está disponível Caso queira que está a dívida Falei gente Esse tem não tá batendo muito bem Eu acho que esse pessoal Eles hackearam o meu WhatsApp E viu que essa menina mandou esse valor E chegou a conta No mesmo valor Que é para poder pegar o dinheiro Depois que eu Pagar esse boleto já era. né? Esqueci dez e poucas da noite, porque lá estava escrito bem grande, só hoje. Falei, gente, eu vou entrar no site dessa empresa, porque se tiver lá esse boleto no valor exato, não é golpe. Entrei lá, até os centavos batia e eu paguei a conta. <risos> A benção corre ou não corre atrás da gente? Deus não me mandou nem 50 centavos a mais. Até os 8 centavos do final, veio 8 centavos. Foi o que me gerou dúvida. que eu falei, não, essa empresa ajustar o valor da dívida no valor do dinheiro que ela mandou até os 8 centavos, pode ser um golpe. E não foi. Então, quando você obedece, quando você acredita, quando você descansa, quando você fala, senhor... Eu tô literalmente dependente do Senhor. Tem uma vem. frase, tem uma frase que eu gosto muito, vem. que ela diz assim, olha, ame ao Senhor acima de todas as demais coisas. Porque quando as demais coisas lhe forem tiradas e certamente elas serão, você ainda Sim, terá é. quem você mais ama. Exatamente, elas são tiradas. Pronto, não pense que as coisas que nós mais amamos não nos serão tiradas, serão. Sim. Só Às sempre. vezes a nossa saúde vai ser tirada né? Às vezes nós vamos passar por momentos de dificuldade financeira De solidão e abandono Também. Da parte dos homens, jamais de Deus Mas se nós permanecermos firmes no propósito De amarmos ao nosso Deus Acima de todas as coisas né? Quando tudo nos for tirado Nós ainda teremos quem nós mais amamos Então fica aí essa dica Porque quem a nossa tá... fé foi mantida porque a gente precisa continuar, né? E lembre-se o seguinte, é, o amor, segundo Paulo, ele tudo suporta, ele tudo crê, Verdade. ele tudo espera. Nós estamos falando de um amor que nós, em nós mesmos, não somos capazes de ter. Esse amor só vem do nosso relacionamento com Cristo. Exatamente. O amor ágape. Só, é. só, só Cristo para nos fazer amar, que nos dá dor de cabeça, aquela carne de pescoço que você fala assim como é que ainda respira como é que ainda vive né? mas é aquela carne de pescoço ungida é que Deus está é usando é na carne. para poder te ensinar lições que a gente não só é, aprende Luiz. andando não com não o Senhor é pastor Luiz, eu vou deixar o senhor já fazer as considerações finais, nós estamos já nos últimos cinco minutos e vou deixar também mais um minuto para cada irmão fazer suas considerações finais Tony, mais uma vez, muito obrigado por me proporcionar uma manhã tão abençoada. Amém. A sua companhia tem sido um, um grande exemplo de homem de Deus, conduzindo com muita alegria, maestria e profissionalismo <risos> essa rádio que tem sido um canal de bênção a tantas pessoas. A Deus toda honra, toda glória a todo louvor. Amém. Eu sou muitíssimo abençoado. É claro que tem um carinho muito especial a muitos irmãos que aqui vêm, participam, mas só vai entender disso quem está aqui. Estar ao lado do pastor Charles, estar ao lado da pastora Isabel, é bênção de ir com força. Amém. Ah, tá então vocês que estiveram aí ouvindo, eu espero que vocês estejam tão molhados da unção quanto eu estou aqui Aleluia. para a glória de Deus, porque são instrumentos do Senhor. Um grande abraço à Igreja Presbiteriana Floresta. Nós estaremos reunidos lá no domingo para a nossa escola bíblica, o nosso culto de adoração às 19 horas. Nós estamos tendo os nossos cultos de oração e, logo em breve, culto de oração nos lares e culto nos lares da comunhão. Em breve, a gente vai estar colocando essas datas aí porque está em projeto de andamento. Um convite a todos que estão ao nosso redor. Todo sábado, às 17 horas, nós estamos tendo um pequeno curso de teologia, fazendo discípulos. Um panorama geral das escrituras, sempre dentro de algumas ciências da teologia que nós precisamos aprender para nos tornarmos servos melhores em servir a Jesus e ao servir ao nosso próximo. É gratuito a participação, todo sábado às 17 horas na Igreja Presbiteriana Floresta, Rua Projetada, número 46. Serão todos muito bem-vindos. E a minha amada família, a minha esposa Almeni, aos meus filhos Gabriel, Letícia, e ao meu pai, seu José Rolim, Dona Nilza, ao meu irmão Robson, ao meu irmão Tarles, a Carmé, que é uma segunda mãe que nós temos, que para os irmãos entenderem, eles não são professos na mesma fé evangélica ainda como eu, mas é a família que Deus me deu e ao qual eu tenho amado e agradecido a Deus por ser eles instrumentos na minha vida. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Graça e paz seja sobre todos vós. Amém. Pastor Isabel? Amém. Nossa, que alegria, né? A gente ser tão querido, meu amigo. Muito obrigada de coração, porque vocês realmente é, são referências para mim. né? Eu aprendo muito com vocês. O Tony, ele é de uma postura assim incrível, né? E a gente louva a Deus pela vida dele. E os nossos ouvintes que estão aí, é... eu continuo batendo na mesma tecla, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, ele vai, como diz o pastor Charles, vai chegar o dia que ele vai te tirar tudo. Ele vai tirar aquilo que estava no seu coração, ele vai tirar seu trabalho, ele vai tirar as pessoas que você tanto amou, que você tanto confiou, vai tirar de perto de você e vai sobrar o Senhor. E ter Jesus é tudo. Se você tem Ele, meu amigo, o resto que foi, tchau. Ah, não, não, não. Foi Ai, cedo, Deus. né? Ele quer realmente ver onde está o seu coração. Correto? E aí Ele vem e te prova que é Ele mesmo, né? Ele faz uma pessoa diminuir uma dívida e faz o outro mandar o dinheiro até no centavo para você quitar aquela dívida. Então, nosso Deus não há outro igual a Ele. Eu quero te convidar a estar conosco amanhã às 18 horas, nós vamos às manhã, 17 horas, perdão, 17 horas, ali. No Santos Dumont 2, né, na rua 35, no 154, a rua do Posto Saúde, nós vamos ter, a gente vai ter o Chá da Realeza. Aí todo mundo fica assim, como assim Chá da Realeza? Porque nós temos um rei sobre nós, oh, amém? Oia. E nós somos as princesas do Senhor, né? a gente vai estar reunida ali amanhã, sabe? Com um bate-papo, com adoração, às 17 horas, domingo 19 horas, quarta feira quarta e sexta, às 19h30. E eu quero ter um convite especial a você, como eu aprendo aqui muito com todos os pastores, né? O pastor Paulo Subirá vai estar aí quarta-feira na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no centro, né? Um homem que é um ser também iluminado pelo Senhor, que tem uma palavra poderosa, que é usado por Deus de uma forma tremenda, né? Ele vai estar ali quarta-feira na Avenida Brasil, 3897, né? Na Igreja do Evangelho Cadrangular. E eu quero voltar com a minha última palavra. Se você perder tudo, nunca perca o Senhor. Porque o nosso tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pastor Charles, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E só deixando, né, Mateus 12:50 que diz assim, olha, qualquer que fizer a vontade do meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Aleluia. Então, que nós possamos só compreender que a nossa família, que também é a igreja, né, unida no amor de Cristo, essa vai ser sua família por toda a eternidade. Então, não desista da sua família terrena. Olhe para o Autor e Consumador da sua fé, porque nele a gente vê o milagre acontecer. Um abraço a todos. Igreja Batista Shalom fica ali na ilha, na Rua 14, logo depois da creche da ilha, número 1130. Domingo estaremos lá na Escola Bíblica Dominical e no culto à noite, se o Senhor assim permitir. Abraço a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos em Cristo, e que Jesus toque essas trombetas para a gente estar tá todo mundo junto. Sem mais problema, conflitos, né? E discussão de relacionamento. Que a gente possa estar sempre olhando o céu, vivendo na terra sem perder o céu de vista. Amém. Estamos chegando ao final de mais um debate com reprise no domingo. Deus te abençoe, uma boa semana e até o próximo debate. A 104 apresentou Debate 104.